Pra cima deles, repete aí na sua casa, pra cima deles e não deixe o inimigo agir. Por quê? Juntos conseguiremos, juntos somos mais fortes. Mas Marcão, mas Marcão, isso é possível? <risos> aprender estatística para esse concurso? É possível aprender estatística para gabaritar na PMMG? Família, é totalmente possível, tá? é totalmente possível mas claro desde que você tem acesso à tríade do método MPP desde que você tenha acesso a uma metodologia de ensino que faça você acertar né as questões de uma forma rápida e simples porque não tem só estatística não tem só raciocínio lógico na prova então você tem que ter um método um método igual a que a nossa aluna Kátia utilizou para ser aprovada em três concursos olha que legal olha que maneiro ó. eu saí do zero para mais de 80 acertos em menos de dois, em menos de seis meses e passei em três concursos Kátia aluna do grupo dos 5%. tá vendo como é possível então num curto prazo de tempo ela se dedicou e conseguiu passar em três concursos. Isso pode acontecer com você? Pode. Desde que você tenha acesso à tríade do método MPP. Marcão, mas o que é a tríade do método MPP? Vai acompanhando aí, ó. São, se liga na parada, ó. São três, ó, três simples técnicas. Peguei minha canetinha aqui, ó, para ficar bonito. São três simples técnicas que regem o nosso método, né? que dão suporte ao nosso método. E te ensinam como sair do zero e gabaritar essas matérias na PMMG em apenas oito semanas, mesmo que você não tenha base ou bloqueio nelas. Em outras palavras, o método... É para todos. Você vai sair do zero até o gabarito. Pode ter certeza disso. Se você se dedicar, se você seguir ali o passo a passo, você vai chegar lá. Beleza? Falando agora dessas três técnicas para você. Ó. Primeira, Rapidex. Ó. Segunda e terceira. Falando um pouco do nosso método. né? O que você vai aprender no nosso curso. Primeira técnica do método MPP. É o método dos 50 ou método das marcações. né, Marcão, o que, que eu vou aprender com o método dos 50? Você vai aprender a interpretar. Então, primeira coisa que nós ensinamos, ó, papo reto, primeira coisa que nós ensinamos no nosso curso da PMMG é interpretar. Então, primeira coisa, nós vamos te ensinar a interpretar a questão. Aqui você não é mais aquele aluno agoniado, aquele aluno desesperado. Agora você tem um método. É isso mesmo. Primeiro você interpreta, depois você resolve. Primeiro interpreta, depois resolve. Então, resumindo a parada, com a primeira técnica, você aprende a interpretar. Ah, Marcão, entendi. E o que, que eu vou aprender com a segunda? Calma, agoniado. Você vai aprender a resolver. Né? Interpreta, resolve. Então, com a segunda técnica, você vai aprender a forma correta de se resolver cada tipo de questão. Em outras palavras, você vai aprender os macetes que vão fazer você ganhar tempo na hora da prova, que vai fazer você acertar 80% ou mais das questões. O que, que significa o R? Ó, estudar, revisar e exercitar. Ó, é um ciclo de aprendizagem. Estudar, revisar e exercitar. Então, de tanto você estudar, revisar e exercitar, você acaba aprendendo né, os macetes. E, consequentemente, você bate o olho nas questões e já sabe o que tem que fazer. E isso faz você ganhar muito tempo na prova. Legal? Então, primeiro interpreta, depois resolve. Legal? E a terceira técnica? A terceira técnica é a cereja do bolo. É a prática. É isso aí. Você só vai aprender estatística com prática, com muito exercício. É a técnica 20-80. 20%, 20 de teoria e 80% de exercícios. Na concorrência é o contrário. Você tem 80% de teoria e 20% de exercícios. Né? Isso eu estou sendo bem modesto. Né? Às vezes o número aí é bem pior né? na concorrência. Então, aqui é diferente do jeito tradicional. Então, você seguindo o nosso método, você vai chegar no seu objetivo, que é a sua aprovação. Legal? Agora que você já conhece o nosso método, vamos aplicar e aprender. É isso mesmo, aplicando e aprendendo com o método MPP. Agora você vai aprender exatamente... O que nós ensinamos para os nossos alunos do grupo da PM, né, do curso da PMMG, exatamente o que nós ensinamos para os nossos alunos é uma degustação, <risos> beleza? Então vamos lá, começando aqui o pagode. Ó. Primeira questãozinha na tela. Agora está valendo. Se liga na parada. Primeira coisa que você tem que fazer na questão é interpretar. Legal?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 Essa foi a técnica utilizada. Então, olhando ali a numeração, seria 2, 3, 4 e 1. Um. Isso aí está onde? Está na letra D. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Está vendo? Então, é uma questão que envolve conceitos. Então, tudo isso tem lá no nosso curso. Tá? Tudo isso tem lá no nosso curso. Beleza? Então, primeira questão, ó, já te dei uma mini aula, hein? Já te dei uma mini aula sobre conceitos iniciais da estatística. Ó. Só nesse bate-papo a gente falou de população, falamos de amostra, né? falamos de variável. Não entrei muito né, nesse assunto, né porque existem dois tipos de variáveis. Né? Variáveis, elas podem ser quantitativas qualitativos, ou seja, tem mais umas coisinhas aí dentro, como eu falei. Essa questão aí foi o basicão, mas lá no nosso curso tem tudo completasso para você. E daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso curso. Daqui a pouco a gente fala do curso. Beleza? Agora, vamos para outra questãozinha. Vamos lá, você já sabe. Primeiro interpreta, depois resolve. Então, método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 Marcão, tô gostando dessa parada. Eu tô começando a acreditar que é possível, né, ser aprovado no concurso da PM de Minas Gerais. É super, né, ultra mega possível, desde que você tenha acesso ao método, como eu falei lá no início da aula, um método igual que o nosso aluno Lucas utilizou para ser aprovado no concurso da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. É isso aqui que eu estou mentalizando para você. Eu tenho certeza que muito em breve, se você seguir o um método, eu vou estar tá lendo aqui o seu depoimento. Olha que legal. É aquele momento motivacional, né? Nossa aula ainda não acabou, né? Mas vamos lá. Trabalhando desde dezembro, olha que legal. Graças a você e Marcão, que me permitiram arrebentar nas provas de matemática, Lucas Quinupe e tanto o Lucas quanto a Kátia participaram do nosso podcast, né, do MPP Cast. Então, quando você acabar de assistir esse vídeo, dá uma olhadinha no MPP. Já estamos, acho que, no 12 segundo episódio e ali temos relatos de alunos que, assim como você, tinham muita dificuldade. Em matemática, estatística e raciocínio lógico. Eles tinham muita dificuldade, mas através do método eles chegaram lá. E eles vão te dar dicas de estudo, né? Enfim, nada melhor do que você beber água direto da fonte. E lá são os aprovados, é a galera que chegou lá. Então, depois dessa aula, assista o nosso MPP Cast, beleza? E agora eu vou te oferecer o quê? O nosso curso. Né? Marcão, como é que eu faço para estudar? Eu quero aprender, está aqui, ó, matricule-se agora mesmo no nosso curso. E não perca tempo, porque matemática, né, exatas, né, no geral, é assim, cara. Quanto mais você demora, pior vai ficando as coisas. E não existe milagre, né, cara? Aqui existe trabalho, e trabalho duro. Né? Olha o que nós oferecemos aqui no curso. Para você que tem muita dificuldade, temos aqui um módulo né, de matemática básica. Um curso de nivelamento para você relembrar aquela matemática lá da Tia Teteca. Depois você vai ter um módulo completo de raciocínio lógico matemático, aí de acordo né, com o edital. Vai ter acesso ao suporte, tira a dúvida do aluno. Você não está sozinho, eu vou te mostrar como funciona o nosso curso. Abaixo de cada aula você vai ter ali o suporte e mais três bônus. Você vai ter um e-book. Com questões comentadas de raciocínio lógico. Bônus 2, você vai ter um cronograma, né? Um guia de estudos que vai do zero ao gabarito em apenas oito semanas. Claro, se você se dedicar. E o bônus 3, deixa até eu voltar aqui, né? E o bônus 3, você tem mais seis meses de acesso. Você terá um ano pelo preço de seis. Legal aí a continha de padaria se somarmos aqui todos esses valores né, seu curso sairia por mais de 900 reais mas hoje você tá levando tudo isso por apenas 12 de 30 e 72 ou 297 à vista legal então tá aí agora com você o Júnior tá colocando aí o link e qualquer dúvida é só você perguntar aí no chat que o Júnior vai te responder. Enquanto isso, que você vai tirando aí suas dúvidas. Como eu falei, a aula ainda não acabou. Mas agora eu vou mostrar para você o curso por dentro. Né? Por que, que o curso é diferente da concorrência. Né? Por que, que vale a pena você comprar o nosso curso. Olha que legal. Ó. Tá aqui. ó. Já estou entrando aqui no curso. ó. Eu vou colocar aqui o curso para você ver. Ó. Olha que legal, ó. tá aqui o curso. Ó, você vai entrar lá com tá a tua senha, né, do aluno. Você vai se cadastrar e vai estar tá aqui, ó, as disciplinas, né? Você vai começar aqui pelo cronograma, né, do zero ao gabarito. Porque aqui nós vamos, né, te dar informações importantes sobre o curso. Primeiro vamos falar do método. Tá aqui, ó, o primeiro vídeo. É sobre o método. O segundo vídeo, nós vamos falar do cronograma, que é só você baixar, você vai clicar aqui, ó, e vai aparecer o cronograma, que é o guia, né? Olha lá, módulo de raciocínio lógico. Aí vai estar tá aqui, né? É tipo um Waze, né? Você vai estar tá sendo guiado. Ó. Dia 1, um, você vai estudar estruturas lógicas. Dia 2, dia 3, papapá, papapá. Aqui é o teu guia, teu Waze, né? E assim até a última semana. Então, em oito semanas, você fecha toda a parte de exatas desse cronograma, beleza? E o terceiro vídeo é como usar o suporte e tirar a dúvida do aluno. Isso aqui é muito importante, tá? Aqui a gente vai te ensinar como usar o suporte, beleza? Então, é importante que você assista né, esses vídeos, beleza? São vídeos curtos, né? De no máximo seis minutos... Tá, não passa disso e é importante você assistir. Depois vem as disciplinas. Está aqui o curso de raciocínio lógico. Você vai clicar e vai estar aqui as aulas. Pô, Marcão, como é que eu faço para assistir as aulas? Muito simples. Ó, você vai clicar aqui em cima. Em cima da aula. Abaixo da aula. Você está vendo aí. Ó, vai aparecer o material. Abaixo da aula vai aparecer o material. E lá no final... O suporte tira a dúvida do aluno. E toda a aula do curso é assim. Ó. Vou clicar aqui em outra aula de forma aleatória. Ó. Negação parte 4. Vai ter a aula aqui para você assistir. O material e lá no final o suporte tira a dúvida do aluno. Então, cara, realmente não aprende. Só não aprende no curso quem não corre atrás quem não quer? Ó, módulo de estatística, tá tudo aqui alinhadinho, tá tudo aqui ó, ó, parte conceitual que nós né, analisamos na aula de hoje, variável qualitativa, tem tudo aqui bonitinho para você, ó, material e lá no final o suporte tira dúvida do aluno. Beleza? Então o curso está aqui organizado, temos aqui correções de provas, temos e-books, aulas extras, então já está tudo aqui para você detonar, para você gabaritar. Agora é com você. Marcão, quero comprar. Muito simples. É só você clicar no link que o Júnior está colocando aí agora. Aqui na descrição também colocamos o link para você. Beleza? Agora vamos lá. Próxima questão na tela. Deixa até eu até olhar aqui a palavra. para a gente dar continuidade aqui a nossa aula. E no final a gente bate mais um papinho, a gente troca mais uma ideia. Você já sabe, né? Como começa aqui o pagode. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Ó. A tabela abaixo registra em horas o tempo de permanência em determinado dia Deu um grupo de pessoas no aplicativo do WhatsApp. Aí você está vendo a tabelinha aí. Considerando as informações da tabela, é correto afirmar que a mediana, a média e a moda em horas são respectivamente. Então vamos lá. Enfim, chegou a hora do cálculo. Né? Essa questãozinha aqui envolve o cálculo de medidas né, de posição ou medidas de tendência central, que seria a média, moda e mediana. Então, já analisei a questão, já interpretei a questão, né? já sei qual é o assunto. Né? Medidas de tendência central, medidas de posição. Agora eu tenho que resolver. Para resolver, entre em cena a segunda técnica do método. Então, você estudou, né? De tanto você estudar, revisar e exercitar lá no curso da PMMG, você já sabe o que tem que fazer. Para resolver esse tipo de questão, você tem que memorizar as fórmulas. Cara, estatística se resume a fórmulas, infelizmente. Você tem que memorizar as fórmulas. Vou começar aqui o cálculo com a média. Qual é a fórmula para calcular a média? Ó. Somatório de xi fi sobre o somatório de fi, ou seja, sobre o total. Então, primeira coisa para você calcular a média é você criar uma coluna xi fi. Então, primeira coisa, você vai multiplicar essas duas colunas. Aí você vai fazer ali o produtinho, 8 vezes 10, vai dar 80, 9 vezes 7, vai dar 63, 11 vezes 12, vai dar 132, 14 vezes 14, vai dar 196, 15 vezes 20, vai dar 300, e 20 vezes 12, vai dar 240. É? Então, esse seria o produto. Né? Agora, somando, né? porque eu preciso do somatório, somando aqui essa galera, isso daí vai dar mil e 1.011. Aí, eu vou fazer o cálculo. Como eu já tenho aqui o somatório, vai ser 1.011 dividido pelo total, que é 75%. 1011 dividido pela soma, né? Pelo total, né? Que é 75. 1011 dividido por 75. Isso daí vai dar 13,48. Legal. Agora vamos lá. A moda. Vamos encontrar a moda. A moda é o elemento mais frequente, né? É o elemento mais frequente. Aí eu tenho que olhar aqui a maior frequência. Qual é a maior frequência aqui? A maior frequência é o 20. E qual é o termo que está relacionado ao 20? É o 15. Então significa que o 15, né? se eu colocasse né, uma lista de dados, se eu formasse ali ao invés de uma tabela, se eu criasse uma lista de dados... O 15, ele iria aparecer né, 20 vezes. Ele é o que aparece mais vezes, é o elemento mais frequente. Então, ele é a minha moda. Só que essa questão, ela já poderia acabar aqui, ó. Porque como ele quer respectivamente, e a moda, ela tá aqui, ó, no último, a única opção que tem 15 é a letra D. Então, na prova, cara um abraço. Você não iria nem perder tempo. Com certeza é a letra D. De cara você ia olhar ali que a moda é 15, acabou. Corre para o abraço. Mas aqui, né, eu tô te ensinando. Agora, vamos lá. A média. Né, já foi a moda, agora a mediana. Como é que eu tenho, como é que eu calculo, né, a mediana? Vamos lá. A mediana, a gente já tem que trocar uma ideia. Por quê? A mediana... Por definição, é uma medida de posição, é uma medida de tendência central, que ela separa os 50% maiores dos 50% menores. Então, ela está exatamente no centro da distribuição. E ela tem essa função de separar os 50% maiores dos 50% menores. Então, para encontrar a mediana, primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar a posição. Como é uma distribuição de ordem ímpar, Porque Temos aqui 75 elementos. Para encontrar a posição, eu tenho que usar essa formulazinha aqui, ó. N mais 1 sobre 2. Então, jogando ali N mais 1 sobre 2, o N vale 75. 75 mais 1 vai dar 76, 76 dividido por 2 Vai dar 38 Então, medida de posição Ó A 38ª medida Dessa distribuição Vai ser a minha mediana Aí eu vou somando aqui, ó Eu vou no hang-hang Ó 10 e 8 O que, que significa isso aqui? Estou analisando aqui a primeira linha Ó 10 está sendo relacionado com 8 Ou seja, o número 8 ele tem frequência 10, ou seja, ele vai aparecer 10 vezes na minha lista de dados. Então, 10 usuários ficam 8 horas no WhatsApp. Então, essa primeira linha ela vai do primeiro ao décimo usuário. Então, a próxima linha já vai começar onde? No décimo segundo. Quer dizer, do décimo primeiro, perdão. Aí vai do décimo primeiro a onde? Aí você vai somar 10 mais 7 vai dar 17. Então vai do 11 ao 17. Só que eu quero o 38. Aí eu vou analisando, linha por linha. Ó, a terceira linha. Terminou no 17 vai começar no 18. Então vai do 18o ao. 17 mais 12 vai dar 29. Só que aqui eu quero 38. Ainda não pegou. Na quarta linha, vamos lá. Terminou no 29, vai começar no 30. Vai do trigésimo ao 29 mais 14. Vai dar 43. Vai do trigésimo ao quadragésimo terceiro. Opa, vou parar aqui. Porque eu sei que o 38 oitavo termo está nessa linha aqui. Então, ele só pode ser o 14. Legal? Então, a mediana é 14. Então, é o 14 que vai separar os 50% maiores dos 50% menores. Como ele quer respectivamente, né? por mais que já tenha ali o resultado, vamos lá tirar uma onda. Mediana, 14. Média, 13,48. E a moda, 15. Beleza? Gabarito, letra D. E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, eu não acredito que essa aula acabou. É isso aí, família. Se você quer aprender todo esse conteúdo e mais macetes iguais a esse que funcionam sempre, matricule-se agora mesmo no nosso curso, tá com valor promocional, você pode parcelar, cara, qualquer dúvida, entre em contato com o Júnior, tá? O número do WhatsApp tá aqui, ó, 021-9702-99443, é só falar com o Júnior que ele vai te dar o caminho da aprovação, beleza? E lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar.